Agora, agora eu vou chutar, está entre 75 e 80 tá com 78 metros variônicas, vale se essa prata estiver com 78 metros de fundura você cruza, se não estiver sendo cruz 78 metros de fundura agora nós vamos aproveitar essa gravação espera aí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra coisa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 o você é florzinho que já compro você não tem.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 então é o mesmo que tem aqui. Eu vou fazer a pergunta daqui mesmo. Variônia, tem prata nessa área? Se tiver, você clube. Se tiver, você não clube. Então é a mesma, o mesmo minério que tem na outra área. Nós marcamos aquilo ali, né? Agora. Nós marcamos já um lugar que vai furar um pouco artesiano aqui, que aqui é chaca. Só que nós já marcamos ele, só que nós não gravamos. Agora eu vou fazer eu vou juntar junto com esse. E vou fazer a gravação, porque nós marcamos um aqui e marcamos outro na outra chácara. Então eu vou fazer a pergunta aqui, vale uma direção de um veio de água. Então aqui ela vai reta. Agora ela já começou a da a direção Ela já virou para onde nós marcamos Está atrás lá do Ed Lá está a marcação Aqui está marcado aonde está a estaca Aqui é o veio já Está longe, não vai pegar nem eu falando daí. Aqui está o veio Esse veio, ele corre para cá No sentido do salmás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 vem de cima e daqui para baixo ele já não sai mais em cima ele já vai para ele já, pra, ele já reto pra baixo então aqui agora eu posso andar ó, e aqui não vai ter nada aqui não tem mais nem, mais nada aqui ó, aqui ele não faz mais aqui aonde é onde der as travessas que pode dar outra cabeça mas aqui não vai desceu lá vamos encerrar esse vídeo pedir os amigos aí para se inscrever no canal deixar o like aí para o canal possa crescer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 Vale onde? Se ela tiver com 75 metros de fundura, você cruza. Se tiver com mais, você não cruza. Agora, agora eu vou chutar. Está entre 75 e 80. Está com 78 metros. Vale onde? Se essa prata tiver com 78 metros de fundura, você cruza. Se tiver, não tiver, você não cruza. 78 metros de fundura agora nós vamos aproveitar essa gravação pera aí não vamos, vamos fazer o seguinte vamos fazer uma ou outra coisa vario esse veio tem urânio nele junto com a prata se tiver você cruza se não tiver você não cruza não tem Ariônica, essa prata. É, tem chumbo junto com ele? Se tiver você flujo. Se não tiver chumbo, você não tira. Tem chumbo. Ariônica, tem tanta lita junto com esse, com esse chumbo e junto com, esse, com essa prata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 Aqui é onde dá as travessas que pode dar outra cabeça. Mas aqui não lado desceu ó. Nós vamos encerrar esse vídeo. Pedir aos amigos aí para se inscrever no canal. Deixar o like aí. Para o canal possa crescer. E lembrar os amigos aí que se nós tivermos 5 mil inscritos nós vamos ter um sorteio. Nós vamos sortear uma varionica. Vamos sortear também um diamantinho e mais umas outras gemas. E vamos ao próximo vídeo.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 Ah, é certeza que tem água para perder dela, mas nós vamos usar as variônicas, mostrando também pessoal aí como é que funciona. As variônicas, agora o Edson vai gravar e nós vamos fazer uns, uns testinhos. Pode ficar mais perto. E vou mostrar agora. Essa é as variônicas telescópicas que aqui ó, as encói que dentro do tubo, você baixa ela, puxa ela.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 Então, nós já, aqui nós já estivemos olhando antes, nós já sabemos que, que essa água está no pé bem baú. Então agora, é, o Edson anda meio devagar ali, que está meio caindo nos motos. Então a água, ela está aqui, ó. então agora ele vai, vai dar em um baú para pegar a água aqui ó a água está bem no pé da embaú está bem aqui no, no que eu tô com o pé agora os, os pessoal antigo já olhava para uma para uma árvore dessa e já sabia que a água estava aqui podia arrancar e fazer a cisterna ou fazer poço né que nem o é mundo se chama de poço se chama de cisterna tá muito longe cara, você não vai pegar eu falando nessa distância aqui do celular O máximo é 3 metros você passa ali você não pega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 agora nós vamos voltar lá, que eu vou pegar a outra cabeça lá vamos voltar lá mas e, esse ponto aqui é o ponto que tem mais água agora nós vamos pegar nós vamos pegar aqui que eu vou entrar na na da área de conflito que entrou na área de frente. Vale onde? Me dá um veio d'água mais perto Não tem problema se for menos águas do que aquele outro lá Então me dá a direção verde. Aqui, olha, já me deu a direção Então, ela já me deu Agora o oeste está caindo, o oeste está enjoelhando aqui que é para fazer promessa para achar o veio Levanta Ó, veja bem, ó. Aqui, ela aqui ó. Ela trouxe aqui, Aqui, ela me deu um veio mais fraco. Esse veio aqui é mais fraco do que aquele outro veio de lá. Eu que o que desse veio aqui deve estar com 5 mil litros de água por hora. O que você achou isso? É o buraco tá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 Arión, se esse posto estiver com 9 metros de fundura, você cruza, se tiver com mais, você não cruza. 9. Vamos fazer de 8. Arión, se esse posto estiver com 8 metros de fundura, você cruza, se tiver com mais, você não cruza. Ele está com 9. Ele está com 9 metros de fundura, mais ou menos. De 9 a 10. Só que ele é menos água que o outro.